Companheiros e companheiras, eu acredito nas forças que se unem, se somam e por isso nós devemos estar unidos, pensando no futuro do nosso país para derrotar esse golpe parlamentar e vivermos a liberdade que nós merecemos. Então, 15 a 17, vamos lançar as melhores energias nossas para que o negativo seja derrotado e a gente possa eh, continuar com a nossa democracia, desta vez enriquecida. <SILENCIO>